Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você quer saber sobre o estudo dos gases, mas não tem a menor ideia de como fazer? Ok, nesse vídeo eu vou te ensinar o um exercício que utiliza o estudo dos gases. Para fazer esse tipo de exercício, a gente precisa saber que o volume molar é, corresponde ao volume ocupado por um mol de qualquer gás perfeito, nas mesmas condições de temperatura e pressão. O volume molar é igual a 22,4 litros. Considera-se a CNTP, condições normais de temperatura e pressão, a pressão igual a 1 atm e a temperatura de 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão do gelo. Como o exercício fala sobre gases, a gente vai utilizar a temperatura da termodinâmica, ou seja, na escala Kelvin. Então, ao invés de utilizarmos 0 graus Celsius, a gente vai usar 273 Kelvin. O exercício fala que nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, o volume ocupado por 110 gramas de dióxido de carbono, CO2, é de letra A, 58 litros, B, 49 litros, C, 30 litros, D, 12 litros, E, 56 litros. Agora vamos passar para o meu quadro que eu vou explicar o exercício e qual vai ser a letra correta. Então, o exercício já deu que o volume molar é de 22,4 litros. A gente viu que o, um mol de qualquer gás ele tem 22,4 litros. Então, um mol de CO2 tem 22,4 litros. O exercício deu que a, mo, a massa de CO2, que é o dióxido de carbono, tem 110 gramas. A gente precisa calcular a massa molar. Então... Já, o exercício também deu, que o carbono tem 12 gramas, 12U, 12 gramas. O oxigênio, como são 2, vai ser 2 vezes 16, 32 gramas. Então, a gente agora só somar 12 com 32. Vai dar 44 gramas por mol, porque é né, 1 um mol de CO2, são então, 44 gramas. Então, 44 gramas... Tem está em 22,4 litros. Ele precisa saber quantos litros tem em 110 gramas. Então, 110 gramas está para x litros. Então a gente vai fazer agora multiplicar cruzado. Vai ser 22,4 vezes 110 dividido por 44. x vai ser igual a 22,4 vezes 110, vai dar 2.464, dividido por 44. Que vai dar, x vai ser igual a 56 litros. Então, a resposta correta vai ser a letra E. Então, em 110 gramas, está para 56 litros. Então, em 56 litros, tem 110 gramas de dióxido de carbono. Uma outra forma de resolver esse exercício seria através da equação de Cleperon. A equação de Cleperon te dá, que é a PV, é igual a NRT. A pressão, que é as condições, a CNTP, as condições normais de temperatura. Pressão, uma TN. A temperatura, como a gente está falando de gases, utiliza a temperatura da termodinâmica. Então, ao invés de ser zero graus Celsius, é 273 Kelvin. A massa, 110 gramas. Massa molar, 44 gramas. O R, que já é ele é constante, 0,082. E o volume é o que a gente quer achar. A gente viu que o número de mols é igual a massa dividido por massa molar. A gente vai substituir ele lá na equação. Então, a pressão. Vamos substituir primeiro, então P vai ser V, o M não é massa sobre massa molar? Então vai ser massa sobre massa molar vezes R vezes T. A gente vai passar o P para o outro lado, vai ficar M vezes R vezes T dividido por M vezes, vezes P. Então, a gente vai utilizar essa equação agora. Então, o V vai ser o M, 110 gramas, o R, 0,82, e a temperatura, 273. Vai ser 44 vezes P, que é 1. Agora, a gente vai multiplicar e dividir. Então, 110 vezes 0,082 vezes 273 vai dar 2.462,46. Vai ser dividido por 44. Então, o volume vai dar aproximadamente 56 litros. Então, essa seria uma outra maneira de fazer esse exercício e a gente acharia o mesmo valor, 56 ó, 56 litros, aproximadamente. A gente arredonda porque o exercício te deu redondo para você achar uma resposta correta. Então, seria também uma outra forma. Bom, e para você que chegou até aqui, eu tenho um convite muito especial para você. Muitos alunos estudam de forma desorganizada, perdendo foco e prejudicando assim o seu desempenho.